Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal! Hoje eu vim trazer um produto que eu comprei lá no ano passado e eu percebi que eu nunca tinha mostrado aqui pra vocês. Eu já usei, eu já testei e eu acho um produto muito bacana, então eu vim dividir as minhas ideias com vocês. Assim, no ano passado houve um boom de promoções aqui na Polônia e lá na Sephora havia uns corners... Pra quem não sabe, corner é como se fosse onde ficam algumas promoções Então eu aproveitei bastante nesse Natal, gastei todo meu dinheiro basicamente Então a Sephora ela tem uma própria linha que se chama Sephora Collection Tem produtos de ótima qualidade, eu já testei algumas sombras e agora o delineador Comprei esses aqui Quando eu comprei tava por 11 zlot, ou 9 zlot, Que é o valor daqui Que se você for converter pro, pro real é o mesmo valor do real mas, tava, como estava em promoção, então aproveitei. O valor original eu chequei na Sephora aqui da Polônia, custa 50 watts cada produto. E no Brasil eu não consegui entrar, não sei se está em reforma ou no momento que eu estou gra é, gravando esse vídeo. Eu tentei entrar no site, ele tava, acho que em reforma e eu não consegui né, ver tudo. A imagem dele é assim, nesse tom de azul. Aqui e preto Cada cor vai ser identificada pela tampa Ele é um produto bem leve E ele tem 0.0,8 FEZ Pode ser 0,08 mg de produto? Não sabemos, não vou conseguir converter agora E aqui tá escrito Colorful Eyeliner O produto a gente rosqueia pra retirá-lo assim E basicamente esse é o tipo de pincel dele ele é um pincel molinho, então ele se desliza bem. E o produto, ele tá bem pigmentado assim, porque eu agitei bastante pra fazer uh, o swatches. Esses de baixo, eles têm bastante brilhinho, assim. Não dá pra perceber, talvez, no vídeo, mas eles têm bastante brilhinho. Esse aqui é um cobre metalizado e esses dois, eles são um, um produto mate. Então vamos, esse aqui azul é o número 6, o roxo que tá aqui, que é meio roxo, meio lilazinho ele é o número 10 Esse cobre aqui, metalizado É o número 14 O dourado com alguns brilhinhos Ele tem... é o número 12 E o preto com brilhinhos Ele é o número 02 De todos os produtos De todos os delineadores O que eu mais tenho usado é esse daqui É o cobre Porque eu acho que ele pigmenta mais Eu acho a cor dele bem bonita Mas nos últimos dias eu testei esse roxo e o que eu achei diferente dos, do, dos outros, pode ser o meu, mas é que ele não pigmenta tanto. Você tem que agitar bastante, ó, para que o produto pigmente. É, o que é legal também é, se você tiver uma maquiagem preta, qualquer um deles, se você fizer um delineado, se você me acompanha no Instagram, você já viu, arroba em qualquer maquiagem preta, se fizer eles por cima, assim, ele vai se destacar bem. Então é bacana isso. lá. Vocês vão ouvir alguns barulhos, porque tá em construção esse lugar, tá? Então não se preocupem com isso. Então, agita bastante o produto antes de utilizar. Então, eu gosto de aplicar o delineador deitado. Então eu venho devagarinho. Assim. Espero que esteja dando pra ver. Geralmente essa primeira camada que eu passo, ela é mais fininha Pra deixar uma base pra gente traçar de novo Porque você consegue construir camadas com esse delineador Não é aqueles que você passa e na hora que você for passar de novo ele sai, não Ele deixa E quanto mais camadas você realizar, mais forte ele fica Essa parte da pontinha aqui Ela é bem... Você consegue fazer esses traçadinhos assim firmes, sabe? Só para demonstração, tá? Ó, tá vendo? Ele pigmentou porque tem que chacoalhar bastante. Se você não chacoalhar, não agitar o produto, ele vai ficar lá embaixo. É igual base. Se você deixa a base muito tempo parada, é bom você agitar o, o vidro. Eu apliquei esse delineador na parte de cima E quando eu cheguei em casa Que já era quase 11 horas da noite Porque eu fui pro churrasco Depois eu fui maquiar uma, uma amiga Ele tava ainda intacto Então eu achei bacana E por outros lados Eu já fui utilizando esse daqui Não é por conta de Ser é essa cor, mas é só um, um, um relato eu fui utilizando esse aqui pro trabalho e lá de tanto coçar o olho assim, se mexer, ele saiu as pontinhas, mas com relação ao traçado com intacto Mas a pontinha ela sumiu porque eu mexi. Então assim, eu achei ele bem resistente com relação a suor, ao dia a dia. Ele não chegou a transferir na minha pálpebra Aqui em cima Óbvio, vai depender de como você tá Falando, se você tá assim Olhando de cima pra baixo, assim Ele pode chegar a marcar Se você estiver suando muito Mas como eu não tava transpirando muito, assim Eu não vi ele transferir Então por isso que eu acho Que ele é de boa resistência Water da Primark Então eu vou aplicar de perto Pra ter Bastante jato Ó Agora nesse aqui A minha água Minha cara tá ensopada agora, né? Ó, olhando assim Não, saiu Olhando aqui bem de pertinho Deixa eu aproximar pra vocês Ai, caiu um pouquinho dentro do meu olho isso aqui Ó Ó, oh, até vincou aqui, mas o delineador não saiu, ó. Ficou intacto. É o que tem pra hoje? Fazendo o teste dos delineadores da Sephora Collection. Eu já gravei o vídeo de review. E esse daqui vai ser só um extra que eu vou postar hoje. No final do vídeo. Então vamos ver se vai durar até o final do dia. Estou indo para o trabalho, então vamos ver qual que vai ser. Vou tentar não me mexer, não me cozar. É, vamos ver qual que vai ser a performance dele durante o dia. E à noite ainda tem o cinema para ir. então vamos ver como vai ver. Ó, oh, after 7 horas de trabalho, está aqui ainda intacto. Vamos ver se ele aguenta mais algumas horas. Tá. Então, resumindo toda essa história aqui. Eu compraria eles de novo? Compraria se eu utilizasse-os uh, com muita frequência Esses produtos, eles estavam numa caixinha de produtos que eu não utilizo com tanta frequência Porque não é todo mundo que gosta de fazer maquiagem com delineado azul, por exemplo Mas como, eu não, como eles estavam em promoção, eu aproveitei e os comprei Então lá na Sephora, eles têm uma aba de promoções, você pode ver é pelo menos aqui na Polônia, mas talvez aí no Brasil também tenha Você pode ver os produtos que estão em promoções durante esse tempo E vai que você encontra eles e seria interessante comprar Se você é maquiadora ou se você gosta de ter uns looks desses mais freshes para o verão Porém, se você é uma pessoa que gosta de uma coisa básica e tals Eu não recomendaria comprá-los Porque eu comprei o preto e o dourado pensando que eles iam ser muito brilhosos Mas eles não são, eles são... Bem ok, não é tipo, nossa que glitter É só um brilhinho E isso não aparece na maquiagem Se você aplicar, sim. você tem que fazer muitas camadas E tem que ser um look bem clean Se você fizer um look pesadão é... Ele não vai aparecer esses brilhinhos Ele só vai ficar uma cor dourada Como essa aqui ok Então, resumindo Eu acho que vale a pena se você for usar muito Mas se você for usar apenas ah, Casualmente eu acho que deve haver outras opções no mercado que você pode encontrar mais baratas. Porque o produto da Sephora, querendo ou não, é um produto da Sephora e ele não vai custar tão barato assim. E se eu fosse fazer pelo preço que eu é, comprei todos, iam dar 250 reais. E no máximo eu acho que eu gastei 50 reais pra comprar todos. Então é isso, essa é a minha opinião. Eu acho que é, eu vou tentar utilizá-los, fazer looks diferentes com eles, mas não é um look, sabe, não é um produto de tanta saída como se, por exemplo, você comprasse um delineador preto, que vai ser de muita saída. O delineador colorido já é, é de raridade você usar, assim, geralmente numa pessoa. Ok? Então é isso. Me deixem saber se vocês já testaram esse produto aí embaixo. É, não se esquece de, eu vou tirar algumas fotos, vou tentar colocar lá no blog, mas no Instagram eu é, colocarei. Então, por gentileza, vá lá, me segue no Instagram, arroba Emerson Paranaguá. Todas as redes sociais sempre estão aqui embaixo, Facebook, Twitter e tudo mais, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, um beijão, tchau!